O que está bom e o que mais? Melhorar o que está mal. Uhum. Resolver. Ah, como é? para é é isso melhor? aí. O que, que, que, que, que o fala, é que o é? que Corrigir o que está mal. Corrigir o que está mal. E melhorar o que está bem. E melhorar o que, que está bem, é isso? Uhum. Epa, eu não estou a bem Santibé a dias. Vim para aqui. O que? Aqui, Indiama. Como é que é? Clínica Indiana de Talatona fui atendida pediram para trazer para fazer os exames aqui embaixo no piso zero que é onde se faz as, fazem as análises e, e ecografias essa coisa toda chegamos aqui encontramos um senhor à frente de nós e nada tocamos a campainha e nada ninguém aqui ninguém ninguém aqui ninguém aqui estava isto tudo aqui estava vazio vazio. Tocamos a campainha que aqui está para chamar. Tocamos mil vezes e o senhor chega, cumprimento, boa tarde. Ele nem um nem dois, boa tarde, nem a terceira vez, boa tarde, nem um nem dois. E ele não sabe que está a falar comigo, comigo. Mesmo que não fosse comigo, ele tem que atender bem as pessoas. O amor ao próximo é tudo. E logo nos hospitais, né? Eu agora nem quero ser atendida por ele, porque de repente pode me matar também. <risos> vou matar qualquer um aqui. Se um botar, um simples botar, ele consegue responder, imagina. Tratar dos pacientes aqui. Epá, agora tem que ser assim, tudo que está errado é para filmar e ser exposto para se melhorar os serviços nos hospitais, nas clínicas e em todos os serviços, não só, não só nos hospitais. Epá, vou pontualizando qualquer coisa aqui. Não importa se é para a figura pública, não importa se é para os que têm dinheiro, não importa...